Dinheiro, nenhum dos eu. dois Porra, tu tá de sacanagem né mãe? Nenhum dos dois <risos> Que Nossa, é mais tá controlado? Assim. Não, nem tô Não tá, tá assim. Nem tô Você tá. <risos> você saiu de casa pra vender um Ford Ka Voltou com um Ford Ka e um Fusion <risos> É... quase isso Não, sim O João e o pé de feijão saiu com a vaca E voltou tô com cinco feijões tá Falando isso não. Não foi não? Ah... não foi, não? <risos> Bom, não foi, não? Bom, essa. o que falar? Foi o que eu te falei. Eu falei que eu ia sair de casa pra vender o Ford Ka, mas eu já fui no lugar sabendo que lá tinha o Fusion que eu queria. Entendeu? E não vendeu o Ford K? Não! Vendi depois? Depois deu muito e insistir. <risos> Porque aí tinha o Fusion, o Ford Ka e o Linha. Três carros, só tinha garagem pra dois. Ih, <risos> <E> amigo! <aí>, <risos>